Galera, pensem agora nas pessoas que mais querem o seu sucesso. E aí, pensaram? Então, se essas pessoas pedem para você fazer alguma coisa, será que elas estão querendo prejudicar você? Tipo assim, <risos> larga esse celular e vai estudar, porque eu quero destruir a sua vida. Claro que não é assim. Se eu amo alguém, eu quero o seu bem. O filme Mãos Talentosas, não sei se você já assistiu, conta a história real de Ben Carson, que foi um menino de origem humilde e sua mãe era analfabeta. Uma vez ela o proibiu de ver TV e mandou ele ler dois livros por semana. Ele obedeceu, no começo foi difícil, mas depois ele tomou gosto pela leitura e quando adulto se tornou um dos maiores neurocirurgiões do mundo. Professores e pais são aqueles exemplos de pessoas que se alegram quando você vence na vida. Então, vamos obedecê-los. As ordens deles é uma declaração de amor para você. Fazer birra, bater boca, fechar a porta com força, com raiva, não são respostas. Obedecer é a resposta certa que você dá para alguém que quer o seu bem. Escutar o professor, guardar o celular nas horas que não precisa, entregar os trabalhos no prazo, respeitar seus colegas, são exemplos de ordens que visam o seu sucesso. E Deus, Ele te ama demais, então todo mandamento que Ele deixou não é um capricho de alguém que quer mandar nos outros, mas de alguém que quer ver você feliz e realizado. Pegou a visão? Sabe, obedecer às vezes é difícil, mas é bom. No início pode até doer na alma e você pode até ser criticado por isso. Mas lá na frente você vai ver os bons resultados. Eu já vi muita gente se dar mal porque desobedeceu. Mas eu nunca vi alguém que se deu mal na vida por ter obedecido.